É, essa paciente, vocês vão ver depois aqui com mais detalhes, mas essa paciente ela tem, como eu estava falando, de uma demanda da restauradora aqui, do 14 ao 24, tá certo? É, do 14 ao 24. E. Perdão, pessoal, pelo eco. Mas eu não vou conseguir melhorar. É, infelizmente, o meu. Meu som aqui não está muito bom, viu, André? Ah, Karine, está aqui. Acho que eu sei o que vai é acontecer. É, deve ser por conta da máscara, pessoal. Infelizmente, mas eu preciso usar. Então é, como é estava falando, existe uma demanda do 14 ao 24. Eu já estou anestesiando aqui a região do lateral direito, 12, para depois começar a anestesiar a região do central. Tá? Eu sempre prefiro fazer desse jeito. Começar mais distante, em média, e depois vir... Vou vi um pouquinho começar um pouco distante da linha média e depois anestesiar a região do central tá? Inclinar um pouco a agulha para não ser tão dolorido, tudo bem aí? Tudo bem, tranquilo? E aí depois eu vou chegando com a agulha perto do isso tende a ser um pouco menos desconfortável. Toda anestesia na região mais anterior é mais chatinha. Mas tá? a gente sempre, podendo fazer essa manobra, é interessante. Então, quando eu falando, a demanda dela é restauradora é de 14 24, só que é, o 13 ou 14... O 15, eles já se relacionam bem com a borda inferior do lado superior. A gente conversou sobre isso na um quarta passada, né, quando teve a, a nossa segunda atividade do workshop. E um dos critérios, não, desculpa, na sexta passada, um dos critérios é exatamente avaliar essa relação do dos entes gengivais com o borde inferior do lado superior. Tá? Então, essa anestesia aqui a anestesia infiltrativa, normal, estou usando articaína. A paciente já foi toda avaliada em relação à saúde periodontal, em relação a, a exames complementares, está tudo bem, paciente é saudável. Então, a gente vai começando aqui com a anestesia, tá? Eu vou, daqui a pouco, é... Daqui a, Daqui a pouco Daqui a colocar um afastador para que vocês vejam com mais detalhe o, o procedimento, as incisões e tudo tá? certo? Pedi só um pouquinho de paciência a vocês. Está bem aqui? né? Cadê o modelo? Vou conseguir mostrar para o pessoal que acho aqui. Esse é o modelo em geral? É, verdade. Ah, então, é mais ou menos o que eu tinha pensado. Ela está um pouquinho laterais, mas o caminho do lado direito já não precisa. Já não é possível. Ela vai lá com o lado esquerdo e o segundo o primeiro pé. Ela não tem sido para Não. A de 14 e 24, nem, mas o 14 e o 13 estão fora do... De no contexto aqui da cirurgia. Tudo bem? Isso aí, não estou sentindo nada. tá bom? Bom, estou seguindo aqui com a anestesia. Para a gente já, já, começar a decidir. Uma outra dica importante é anestesiar devagar. Quanto mais rápido for o procedimento de anestesia, mais incômodo é para o paciente. Certo? Não distender tanto eu não pode, eu estou distendendo mais tarde. Porque estou filmando, mas não é algo que eu faço sempre, pelo contrário. Vocês vão escutar algumas expressões aqui bem pernambucanas, para tá? poder. Pode ver pode isso. Isso mesmo é uma coisa bem pernambucana, sabe? Tá? Mas vocês. Como tem gente aí do Brasil toda. E de fora do Brasil até, vocês vão relevando é, o sotaque e as dicas, tá? A gente não começa a assistir a internet. Vamos então, dizendo aí, onde é que vocês estão me, estão me assistindo. Eu sei que algumas pessoas já de São Paulo, de Itu, e Mas vão me dizendo aí, vão mandando dúvida, na medida possível, eu vou responder, tá? Estou com um startzinho aqui que vai me ajudar nessa, nessa missão aqui, tá? Estou terminando já, mais um pouquinho, termino a anestesia. Eu normalmente faço uma coisa que às vezes me perguntam. Renato, o som está muito baixo. Vou tentar falar mais alto. É, uma coisa que me perguntam às vezes é, Renato, você... A anestesia, antes de colocar o campo, é... Eu faço a desinfecção extra bucal anestesio, por quê? E só depois coloco o campo. Por quê? Porque alguns pacientes, especialmente mais, os mais ansiosos, né, é, podem ter uma descarga da de adrenalina um pouco maior, agora no início do procedimento, especialmente na hora da anestesia, e ficarem meio que sufocados com o o campo fenestral. É então, você prefere ir anestralizando devagar, para o paciente ir relaxando, o né, tempo é possível, né? relaxamento, claro. Para depois colocar o campo, tudo bem, Jamie? Ela falou tudo ótimo hein? Então, só para dizer que eu estou inventando aqui. Vou finalizar aqui a anestesia do mesmo esquema, começando mais distante, a linha média, e venho inclinando a agulha para a região do ápice do central. Só depois que eu faço a função no central. Tudo bem o Bom, eu vou agora colocar o truque. Tá, aí Não pode colocar uma por cima, tá certo? comentar a imagem e na eu já vou arrumar aqui a imagem tá um... Eu Só mais um minuto. É, bem. Muita gente também tá me pergunta, tá, Renato? A gente está com a vontade aqui, quer dizer, é tudo possível. Tá lá, tá vou só melhorar a, a solução da câmera agora. Então, só, por favor, seu retorno aqui. Coloca no outro, eu não posso te ajudar, eu não